Você ama estar perto de animais? O curso de Medicina Veterinária pode ser ideal para você! Que tal conhecer mais sobre essa graduação? Em 5 anos, você vai aprender conteúdos como anatomia, farmacologia, microbiologia e genética. E muito mais sobre espécies de animais domésticos e silvestres. Assim, você pode cuidar da saúde dos bichinhos na área clínica ou cirúrgica além de atuar na preservação de espécies, indústria e saúde pública. O mercado de trabalho para o veterinário é muito amplo, o que favorece a construção de uma carreira de sucesso. E aí, acha que esse é o curso certo para você? Não deixe de se empenhar nos estudos para passar no vestibular e compartilhe este vídeo com seus amigos!